Tudo bem? Aqui é o René Ricardo Do Trabalhar em Casa Ganhando Que é o canal do vídeo que você está vendo Esse vídeo né? Quero te agradecer aí pela, pela sua audiência Te agradecer mais é, Pela sua força né de, de, de estar assistindo Nos dando audiência é, Nos nossos vídeos Se você gostar do vídeo né Já vai compartilhando Se inscrevendo no canal E ative o sininho Para poder Assim que eu colocar vídeos novos, você já vai ficar sabendo, tá? Bom, eu fiz assim uma minissérie em três vídeos, né? E esse aqui é o meu terceiro vídeo, certo? E eu quero falar assim. O primeiro vídeo eu falei sobre... Sobre... É, o primeiro vídeo eu falei sobre por que eu não uso blog. Se você não, não viu o primeiro vídeo, é, eu vou deixar aqui em cima o... Um cardzinho para que você possa ver o primeiro vídeo O segundo vídeo É porque que eu migrei Né? Do, do, do blog Para o Youtube Né? E nesse terceiro vídeo Quero te falar sobre Que não é tão ruim o blog assim Quanto parece né Ou parece que eu estou falando mal de blog Mas não é Você pode é, comprar num domínio E Colocar na sua Hospedagem né? Você pode fazer isso e pode ter um blog para assuntos diversos, né? Mas lembrando que ele só vai ter, você vai ter, se for é, para ter resultado em vendas, é muito difícil, tá? O que você vai ter é resultados assim em visualizações com os seus artigos e se você tiver é, conseguir colocar ele com palavras-chave, você vai linkar ele na primeira, primeira página ali do Google e estando lá você vai ter muitas visualizações e é, isso é bom mas o ideal é que se você já tem um conhecimento sobre internet né, o legal é você é, pegar esses vídeos, esse, esse, esses artigos e colocar sempre um vídeo né relacionado a este artigo e era esse assunto que eu queria falar né que eu tinha eu tinha muitos artigos escritos né eu tinha tudo num pendrive e eu coloquei eu comecei a passar tudo isso aí pra vídeo né que é o meu canal de emagrecimento que é o emagrecer urgente se você quiser conhecer é só colocar é, arroba arroba não desculpa Hashtag #emagrecer urgente no YouTube e você vai conhecer meu canal, meu canal de emagrecimento e saúde, tá? Eu tinha muito artigo ali, também tinha alguns artigos de marketing digital e eu comecei a colocar isso, então passar isso para vídeo através de áudios e podcasts, né? Mas aí eu comecei a ver que eu poderia aparecer também, né? E no meu canal de emagrecimento isso deu um bom resultado. Né? Isso deu um bom resultado Eu consegui é, Ter mais visualizações né? E o meu canal de emagrecimento Hoje bateu Um milhão Um milhão, milhão e 30 mil visualizações né? Isso em dois anos de canal né? E eu já consegui vender alguns produtos Como o emagrecer de vez Por exemplo, eu consegui vender Eu consegui vender outros produtos como método de emagrecimento fácil bom enfim vários vários produtos que eu, eu coloquei através de vídeos eu consegui obter resultado isso porque eu, coloquei, eu comecei a passar os meus artigos para vídeo né então isso foi melhorando o meu ranqueamento em dois anos eu percebi que eu tenho eu tenho vídeos que tem entre 200 e 300 mil visualizações né? e isso foi o que ajudou a chegar a um milhão de visualizações então eu quero que você entenda que é, para ser um afiliado, né? um afiliado de sucesso, um afiliado que vende um afiliado que trabalha sério, que é um profissional você precisa ter visualizações naquilo que você faz e o blog, infelizmente, ele só vai dar isso a muito longo prazo Você vai pagar muita hospedagem Você vai pagar muita... É, você vai ter que, às vezes, comprar vários domínios né? Duas maneiras legais que você pode trabalhar Com marketing digital e tendo resultados É através de mini-site né? Mini-site Que você põe 4, 5 é, artigos Dentro de um domínio isso a médio prazo também não é da noite para o dia mas a médio prazo isso vai te dar um resultado e a grande sacada também são vídeos no youtube e esse é o pulo do gato você pode utilizar também uma plataforma chamada dailymotion né o daily motion também você pode usar eu tenho vários vários é, vídeos no dailymotion que eu utilizo e também, você pode colocar diretamente, também mas aí você não ganha de sense, né Você não vai fazer AdSense Mas também é uma boa, você fazendo a sua fanpage Direto, colocando os vídeos na fanpage E ao mesmo tempo, para cada canal, eu tenho uma fanpage E isso é ótimo, isso me dá ranqueamento dentro do Facebook tá? E é isso que eu faço isso tudo organicamente organicamente simplesmente trabalho organicamente eu já eu já investi em eu já investi em propagandas no facebook não tive resultado só gastei dinheiro né? e eu vejo que a melhor a melhor a longo médio e longo prazo seria hoje trabalhar com estratégia de mini sites e trabalhar com estratégia de vídeos no youtube a melhor melhor alternativa que você pode ter tá? Então essa é, esse é o meu, meu vídeo de hoje Muito obrigado pela sua audiência Se você gostou do vídeo Dá um like aqui embaixo Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos né? é, Eu ainda vou continuar ainda Com mais dois vídeos sobre esse tema Que seria é, Visualizações orgânicas Certo? É, mas eu quero te dar a dica mais uma vez tá? Se você quiser conhecer um, um curso fera Curso ótimo para é, ter é, seus resultados organicamente Então eu vou indicar para você O afiliado orgânico Do Leonardo David Clica aqui embaixo é, Vê lá o, a página do curso Dá uma olhada É bem legal E trabalhando sério, tudo é trabalho Trabalhando sério E trabalhando é, sempre Com continuidade Você vai ter resultados tá? Não é da noite para o dia Mas o resultado ele vem Tá bom? É isso aí. Um forte abraço para você e clica aqui embaixo para conhecer o curso. Até mais. Tchau.